Aproveitando que nós estamos aqui na casa do Carlinhos, ele está ali, vai nos dar um pequeno galinho da Hora Pronobis, que é um alimento que é considerado a carne do pobre. É essa né Carlinhos? É, essa aqui. Essas folhinhas aqui. Ela está meio estragada porque choveu um. A chuva de um pedra. É, é, Vem fal... um falando dessa chuva é. de pedra, já não é de agora. É. Aqui você.. Essa planta aqui é muito abençoada. Ela tem uma quantidade muito grande de proteína. Uhum. Então ela. Por isso que é chamada de carne, é carne pobre. de pobre. Ela é usada muito na culinária mineira, região de BH ali demais. Tem vários tipos de fazer, fazendo omelete, fazer no suco. Então você destaca a folhinha ou você bate no amplificador com suco, ou, ou você põe no omelete. Porque o gosto dela não não, não, não, não altera tanto o alimento, mas é ela é um pouco gosmentinha, tá vendo? Ela Tem um, um suquinho por dentro, um suminho né, um, suminho, um sumo né? É, é. E ela também tem espinhos, esses é. espinhos é o que faz com que ela se agarre. Se agarre, ela é uma trepadeira, ela chega a, a subir até numa árvore, e ela sobe até 8 metros de E ela vai dando folha, você vai tirar na folha. Isso aqui é só você plantar. Ela pega por estacamento. Você plantou ah, uma varetinha dessa aqui, ela já vai em poucos dias você põe numa um, terra bem boa, ela vai frotar mesmo. Vai frotar e vai sair. Eu já vou levar isso aí para uma pessoa muito querida para Plantar para duas pessoas que eu quero bem para plantar, ela é usada muito para pessoa debilitada. Como e é o, quando o, o, o quando quando por dia pode usar, pode usar seis no almoço, seis na janta, ou no suco, no meio-dia. Entendi. Você ia falar para mim sobre, sobre isso aqui, né? Inhame. Esse aqui é o inhame rosa, ele é rosa, ele é rosa porque ele aqui. Eu a de, de você... Você corta, é claro. Esse aqui é, que é um de espinho que você cortou. Você cortou, né? É, esse aqui é remédio. Minhame rosa. Aqui, ah, ó. sim, já havia cor. Lá embaixo ele não é tão rosa, mas aqui, pra você dizer que o minhame é rosa, ele, ele é rosa aqui. Sim. E ele, eu tenho um, um, um, uma plantação desse inhame, sim, que já antiga, eu ranquei nhame e deu 19 quilos. Um só. Um só. Um só. E ele é usado para fortalecer as pessoas, para a pessoa que está fazendo quimioterapia, é, a pessoa que está fazendo radioterapia, tratamento de câncer. Ele é verdade, ele é depurativo. Ele limpa o sangue. Além disso, ele contém o hormônio. As mulheres, é um excelente alimento porque é o hormônio dele para na casquinha seca dele. Ele é consumido de que forma? Ele é consumido mais cozido. Porque, na realidade, isso aqui era usado para engordar porco. Na época, que o povo só usava gordura de porco, eles tratavam, cozinhavam aqueles tachos grandes, se e tratavam do porco. Por isso que o porco não fazia mal. Porque o porco já estava com sangue bonito, porque ele comia decorativo. Uhum. E a alimentação do porco era essa. E as pessoas comiam junto. Estavam assim, fervendo ali, chegavam lá pegava pegavam. Um... É até gostoso se que vem chutinho. Entendi. É, é, é... E hoje. O porco de hoje é tratado com ração, muita química, muito hormônio. aí já não dá a, porta, a né? banha boa que é. a gente precisa. Agora um porco caipira, tratado com E pega fácil pelo que eu estou vendo, né? Não, é só você pegar a um mudinha e plantar. Te, teve umidade aqui, ó. Joguei uma aqui, ó. Joguei um pedaço aqui que eu busquei. Olha ó, ó, aqui a quantidade de broto que já tá saindo nele ó. Esse aqui é um broto, tá vivo. Tá formando outro, outro esse aqui tá outro esse aqui já é um broto dele aqui então ele é ele forma assim e ele é tem uma carne assim aí de fora ele é rosa também lá no cerno ele é branco no meio ele é branco que é onde é. é onde a gente come é a gente come não esse é rosa que você vai comer você pode uma comer casquinha também. que você pode comer ah. agora existe uma qualidade de inhame que ele não é tóxico não, mas ele, ele causa uma alergia. Se você rapar ele aqui assim, esse pozinho, esse leitinho que ele tem que dar na tua pele, causa dá uma, uma coceira. Então esse emo é da família do Taioba. É, da família do Taioba. Família do taioba. É. Que... Só que a, a, a folha dele eu nunca fui falar que come. Né? Que come não, né? Porque o taioba você come é. a, a folha, né? Mais uma pequena aula do Carlinhos para nós aqui a respeito é, dessas para mim, né? Para mim novidades, né? Uhum. Bom, vamos lá, Carlinhos, a respeito da babosa. Essa aqui é a babosa, também chamar de aloe vera. Ela é uma planta. Existe. É, 23 nutrientes. contém essa planta aqui? Inclusive, além dela ser usada na medicina caseira, ela está sendo usada até para pulverizar plantas. Porque ela tem 23 nutrientes e se usar ela na planta como pulverização, é claro que tem um processo. Que você Existe precisa um fazer. processo, é, né? Ela, ela é excelente. Excelente para o cabelo. É, é usa é, o É, cosmético. É, Só que você tem que essa que está pingando aqui, ó. Que você tem que deixar pingar. E essa aqui não é boa. Essa aguinha aqui. É um ah, sim. Então, tem, é então... Melhor você assistir, deixar ela pingar um pouco. Essa que... água. Isso aí é tóxico. Então. É, não é tóxico, mas não é tão. Não é boa, não. Agora ela é por dentro que Você corta ela. Aí ela tem essa. Essa geleia. Só que o gosto dela. É, eu, eu, já, é, eu já bati ela. É, já. já. Ela, é, ela é muito boa, mas o gosto dela o gosto é, é bom, não. É, não é bom não. Tem gente que usa ela com, com, com vinho. Eu e com um mel e... Mel, cunhaque, para poder tirar um pouco o gosto, dela, o gosto né? dela, que ela é muito, muito amarga. E ela, ela é muito suculenta. E aí, uma, aqui uma planta, nessa polpa aqui, essa planta, é, na polpa aqui normalmente está aqui, os nutrientes. Eu já fiz, já bati com creme, passei tá no cabelo. É, passar o cabelo misturado com mel. Dá um, uma energia para o cabelo que é. Oh, olha só. É, aí você tira essa aqui, esrapa e bate no liquidificador. No liquidificador, liquidificador ela. que o mel não é bom você bater. Tem mais uma? Não sabia também, não. Só mistura, né? É, só mistura. Nelson, se você bater, vai perder vai então? Vai perder as qualidades, inclusive vai mudar até de cor. Ah. O vamos tomar, ele vem na Pode ser cristalizado, pode sem cristalizado, mas Não uma outra que riquíssima. Ela tem uma um gosminha branca, não né? um... Tem, tem uma gosminha branca. Você passando a unha aí, ó. Olha, isso aqui, é. as mulheres, quando elas queriam desmamar as crianças, antigamente, uhum. elas passavam no biquinho do seio, uhum. né? E a criança botava a boca ali. E pra mamar? a minha filha. Você fez isso? <risos> isso não, não tinha jeito de desmamar, estavam três anos. Três anos e meio, a mulher estava... Magra Só sumindo. Aí é, eu fui lá passar um boazinho aí acabou. É isso, né? <risos> Olha lá mamães. <risos> mamães que querem desmamar os seus nenéns. Nenenzinho vai mamar aquele gosto esquisito não vai. Não. não vai. Coisa boa. Mais uma que eu não sabia. Carlinhos, essa planta é? A... bromélia Essa é bromélia. É. Que vem nas matas. Essa por acaso é uma das que eu vi enroscado no alto das árvores esses dias. Até eu entrei na mata vi várias enroscadas lá no alto é é a mesma é, é tem várias coidades para mim essa cor rosa aqui mesmo é difícil que outra aqui é lindo, né que tem mais umas vermelhas olha as vermelhas lá. essa rosa aqui é né, mais é difícil você achar ela Mas ela é uma planta que ela guarda água aqui ó vocês tá vendo ela tem um depósito de água para ela a água vem, bate na biquinha aqui e ela. Ela. Por isso que uma vez. É, que a água é que essa água, conforme ela precisa, porque as raízes dela não estão tá na terra, a raiz dela está no árvore. E lá em cima, resseca. É Lógico. Então por isso ela tem terra, a né? Por isso que uma vez uma moça foi lá em casa, da, aquele pessoal trabalhar com mosquito da dengue lá, e nós tínhamos uma planta quase igual a essa, ela pediu para gente acabar com a planta. É, porque acostuma é... o oh, mosquito, tem uma qualidade de sapinho pequenininho também, que ele, pequeninho ele, pequeninho. ele, ele entra ali e bota a ali. E, e, e faz é, a... É sapinho bem lindinho, cria ali. Que beleza, é. eu, eu vi a flor de longe, não que é. flor bonita é aquela? Então é a flor da Bromélia. Bromélia. E essa você tirou aonde, você lembra? Essa eu tirei das matas para mim. Eu sou matiro, eu ando muito no meio da mata, né? Eu trabalho então, com proteção de abelha nativa, então é, eu conheço vários casos de abelha. Eu ando na mata para ver que está. Eu tiro aquelas abelhas da mata e trago para minha casa, aquelas que os outros vão mexer. Aquelas que os outros vão estragar. Que alguém vai lá. É, para por... é, onde tem um lugar que eu vejo que não vai ser mexido. Fica lá. Fica lá, porque elas vão soltar em chão e vai aumentando. Entendi. É, eu trabalho com muita pressão. Pressão de Vanda Saia, Iraí, Jataí. Jataí tem muita, trancidade tem. Né? É. Inclusive o mel da Jataí é um dos melhores remédios que existe. O póleno de Jataí diz os tempos que. É, um, mais ou menos umas 20 gramas de pólen de eu vai para um quinto carne. Olha Porque que... ela entra no, no local das flores ela bem e ela outra bem não entra. Entendi. Ela, ah. assim, ela quer ser menor que um pernilongo. Então, onde é? E o mel dela é diferenciado porque ela busca mel em flores, que as outras abelhas... Não conseguem penetrar. Consegue penetrar. Inclusive elas polarizam certos tipos de planta somente elas polarizam. Por causa da, do, do tamanho do que tamanho que ela é, e ela é muito trabalhadeira. É. O mel dela além de ser um frutificante, usado para pessoa que está fazendo quimioterapia, para puxar a imunidade para cima, o pólen dela é muito bom. E é o único colírio natural que eu conheço, que é o mel adjetaí. Tá Se for bem tirado da coxilina, ele cura qualquer infecção. Quem vai bem. Agora que você uma gota. Você sabe que eu já fiz isso, eu né? Já, né? Já. já, já fiz isso. Já fiz isso e dá. A, a minha filha tava com o terçol invertido. Hum. Três vezes que ela passou no dia estourou o terçol. Ela, ela joga qualquer tipo de infecção. Queima, mas queima queim. mesmo. Você chora que só vendo. Mais cura. Eis aí, mais uma bela de uma dica do senhor é, Carlinhos. O já tá aí também, mas refinado. nada. O já tá aí. A gente não entende, porque a jataí é o um inseto. E o pólio de jataí, se diluir numa água e pulverizar carrapato nas vacas mata os carrapatos tudo. Derruba tudo, dizendo que os carrapatos dão uma resistência terrível, porque cada dia sai um tipo de veneno, eles vão te resistência, e o pólio de jataí mata isso. Como eu não sei, porque eu não tenho estudo para isso, eu não tenho... Não, mas só o fato de você ensinar isso, é. não precisa saber é, é, é, a, até onde foi para... É, mas... é uma, um processo natural que o carrapato seca. O que, que acontece isso só o é. entendido pode estudar. Isso que eu acredito que ainda não foi estudado. Tá. Passar no, no, no, no, no animal ou pode passar no cachorro? Bom, pode passar na qualquer animal. Sendo é, no olho, assim. Ele vai, vai é, ter o um efeito esperado. É interessante se ele Isso que ele descobriu foi meu irmão. Meu irmão, ele trabalha com a africana, mexe com outro próprio também. Ele testou isso aí com uma coisa. Então acho que ninguém quase sabe? Não. Vai saber não, eu... em primeira mão pelo primeira canal mão de... do Cícero Ferreira? É, não foi desenvolvido por mim. Mas o meu irmão descobriu e achei uma coisa interessante. Ele, ele chegou. É, se dilui, nós pôs o props em álcool de cereal, a, pode ser a 10% ou 20%, né, deixa lá uns 30 dias depois você põe um pouquinho num, num, numa garrafinha assim que coviliza, dos, pequena dose, a água vai ficar branca, como, como se você tivesse pondo um um veneno, vem, É um veneno, entendi. É, a água vai ficar branca, porque o outro props da, da africana também fica branca, e só que você coviliza ali. Eu não sei o processo, que vocês é... estão. só no lobo? sim ou pode não, um na onde pode... Tá Sempre o pior lugar de carrapato que eles põem veneno é no úbere, é onde é o leite. É verdade. Então ali você joga veneno e né? não tá muito. então muito. Aí você, você põe perto do uber não vai contaminar. Né? Muito, pelo, muito pelo contrário, vai ser um bactericida, é um bactericida. Né? vai, matar, vai o matar o carrapato. Bom, é, é bom o seu irmão correr e já registrar isso no nome dele, né? <risos> Mas, gente, olha. A gente vai adquirindo conhecimento e vai vendo que nós não sabemos nada realmente. O homem da cidade não sabe nada. É, o é, estudado, é, estudado da faculdade não sabe nada. Mas vem aqui com o senhor Carlinhos e vê se é, você não aprende. É Aí você olha essa roupinha aqui assim, ó. Ó, dá uma olhada na roupa do camarada. Aí você encontra com ele dentro de um banco, você nem encosta perto do seu Carlinhos. Esse cara sujo, mas você não sabe o que você está passando, né? Essa é a grande verdade. Mais uma, né, seu Carlinhos? Mais uma. Esse tronco aqui está com você quantos anos, Carlinhos? Uns um, 28 anos. Ó, gente, esse é. tronco aqui está com ele todo esse tempo, porque aqui dentro habita uma qualidade de abelha que não tem ferrão, que eu acabei de ver ela entrar ali agora, que é a manda saia né? Manda saia é. Quanto que sairia hoje o litro de um mel dessa abelha? Mas, ah, deve sair na faixa de uns 60, 80 reais. Você já tirou? Eu tiro só para... Para consumo? Pra, pra, não, eu tiro para medicamento. Ah, para medicamento? É. É alguém precisa, igual já está aí, né? Aqui tem... A... É uma pena que eu não estou vendo nenhuma agora chegando, porque não está muito quente, é, né? Não, tá. não está. Não está próprio, mas eu vi uma entrando ali dentro. Ó. Ele tirou o tronco, como vocês podem ver, Trouxe o tronco, com a ajuda de alguém, né, Carlinhos? É. E está aqui, nesse caso, quase 28 anos. A, a outra que você falou tem quanto? Com... Tá mais de 40 anos está comigo. E a outra tem tá que lugar? É aqui. Vamos lá ver a outra que ele está falando? Eu posso até não encontrar, gente, nenhuma abelha chegando. Na... Não, não, não, não. Porque está tá de tarde, não, não. o tempo está chuvoso. Então... Olha tá saindo... é, é, lá, olha lá. A lá. Puxado ela, Essa, Essa aí eu trouxe a madeira, a madeira acabou. Elas foram colocando barro, barro, barro, tampando o buraco da madeira. Eu fiz uma cobertura de bambu. Envolveu é, a madeira original. É, é. E ela está comigo há mais de 40 anos. Mais de 40. Nunca tirei o mel dela. Sempre só preservou. Preservação, porque daqui ela solta em e vai para o mapa. Mas esse aí também é ou manda não? Mandacáia -saia manda -saia também. Mas já está aí aqui Aquela, aquela lá... lá do canto. Tá? É. Ah, tô vendo Mas ele é, tem mais. Tem, tem várias caixas aí. Tá aí tem que a caixinha ali. Que beleza! É. Tem outra aqui embaixo. É. Eu tia, às vezes eu tiro da já está o mel é um, para medicamento para alguém ou o um póle para pessoa que está fazendo algum tipo de tratamento mais refinado aí tá? Quantas aumenta, mudas de abacate Ô Carlinho, fala para nós A respeito dessas mudas que a gente acabou de ver aqui fala As nós. mudas de abacate A gente trabalha com cafeicultura e, e tem muitos animais Na mata aí E às vezes falta alimento Tem o pranto, os abacate Para os animais para Os coati, jacu é, Lobo, guará Paca Passarinho, de várias qualidades então, gosto de plantar nas beiradas estradas também, para é que os outros põem Quer dizer, é... você está você fazendo um, um, um bem, não só para os animais, mas para também os humanos, né? É. Se eu parar debaixo de um pé de abacate, onde eu moro, na beira da estrada, tentar pegar uma, fica para tomar um tiro. É Ao passo que você já está fazendo algo tão singelo é. que... A pessoa pode parar, você vai ver a pessoa pegando, você vai ficar feliz, né? É. Vai ter a alegria disso, né? Esse, esse aqui você fez um enxerto? Esse é enxerto. É. Ele, é... De abacate. De abacate. É, ele vai produzir com dois anos, ele vai estar tá produzindo. Ah, e esse aqui, é o é que eu plantei daqui lá. Uhum. Aqui eu já peguei um galinho do abacateiro que está produzindo. Sim. Então, essa galha aqui, daqui a um pouco Ela já tempo, tá já está já tá produzindo. já está um plantando. Já. Coloca a mão lá, Ben. Aqui, ó, dando aqui segura a mão, porque a sua mão tá chutando. Isso, é. olha lá o brotinho lá. É, aqui foi a emenda. É, e aqui é a emenda que você é. fez? Ah, parece um. Quanto um tempo curativo. tem essa emenda aí? Essa emenda está com 50 dias. Ah, tá. Então, Só pelo visto, pelo visto, nós estamos diante de uma pessoa aqui que tava falando que ah, é porque não, não tem estudo, não sei Sim. o que lá. Mas olha a sabedoria que Deus deu para você, Carlinhos. É, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, então eu temo ele. Você, você, falar, você já escutou falar sobre inveja santa? Eu tô com inveja santa de você. Não, eu, eu não conheço muita coisa. <risos> estou com inveja coisa. santa do Carlinho aqui, ó. É, Sem contar que de flores aqui, gente, orquídea que ele tem aqui, ó, não é só orquídea não, tem várias qualidades que ele vai plantando, Pena que o tempo nessa terra é muito curto, né? Carlinho, é muito curto, você quer fazer muita coisa em pouco tempo e não consegue. É não consegue. É. é, eu estava falando para minha esposa, Carlinho, que quando a gente mudar para o sítio, de vez, eu vou ter muita orquídea, porque eu vi Ai. várias espécies na mata de orquídea. Ah, é, tem, muito. tem bastante lá na mata. E uma coisa eu vou falar. Aqui tem muito. Tem gente que fala assim, ah, quando você for em Minas, traz para mim mudo de orquídea, mas não posso, sabe por quê? Tem um probleminha, se o Ibama pegar, Nossa, pegar essa... eu vou passar como é. tráfico de. de, de é só de, você de... que gosta ou sua esposa Não, gosta? Não, ela, ela gosta mais que Ah, é? é? Isso é bom. Ah, Quando os dois estão é. afinadinhos, que nem a Madalena, a gente é bem eu afinadinho vou, nessas coisas, isso é bom. Eu busco e ela cuida ah, tanto cuida. Às é. vezes é. a gente vai lá em Olambra, sempre a gente vai. É? É. As galinhas já estão procurando o seu lugarzinho para descansar. Nesse caso aqui é um pé de goiaba. Se chover, vai molhar todas elas, porque proteção não tem nenhuma. Como vocês podem ver aí. Isso é a vida na roça. Essa galinha que elegeu esse lugar aqui pra proteger a, as criazinhas dela e ficar ali ó. Que belezinha! Ó. Ei natureza abençoada! Madalena falou uma coisa pra mim que é verdade. E aquele pessoal ali não dorme não? O pessoal que ela falou, esses são esses aqui, ó. Parece que não dorme mesmo, não tá nem aí, ó. Estão comendo, ó. O que foi? O que foi? Tá certo a hora aqui, já são 19h54. Horário de verão. E. Eles estão jantando, né? É. Hora da janta. Hora da janta.